Cursinho para se preparar para o Enem Vestibular 2021. Check! Eu sou o Matheus e hoje eu sou o seu guia para explicar tudo sobre o curso Enem e Vestibulares 2021. Como sempre, temos apressadinhos, vou dar aquele meu recado. Aqui na descrição tem um link para assinar o Deixo com um precinho ótimo, então pode clicar e assinar. Mas continua aqui para não fazer desfeita, porque eu vou explicar tudinho. O plano Enem Vestibulares 2021 é aquele plano base que todo vestibulando precisa, sabe? Cabe no bolso, cabe na rotina e cabe aqui, ó, no coração. Com ele, você tem acesso às aulas ao vivo base, ao guia do estudo perfeito, ao plano de estudos personalizado, avaliações semanais, biblioteca de aulas gravadas, 4 redações por mês, 10 tiras dúvidas semanais e reforço de exercício discursivo e objetivo. Mas, Matheus, o que são essas coisas? Calma, eu vou explicar agora. As aulas ao vivo base são de todas as disciplinas que você precisa estudar para conseguir fazer uma boa prova do Enem ou dos vestibulares pelo Brasil. Vamos pegar os top conteúdos mais cobrados e nós, pessoas incríveis, vão te explicar ao vivo com direito a chat. E relaxa, porque se não conseguir assistir ao vivo, você pode recorrer à biblioteca de aulas que também citei com benefício. O plano de estudo personalizado é justamente para você ter essas escolhas. Porque não adianta a gente fazer a sua rotina, é você que sabe quanto tempo tem disponível, quais matérias precisa priorizar, quanto do seu dia você quer destinar aos estudos e ao seu vestibular. É por isso que aqui no que você pode personalizar totalmente seu plano de estudos, encaixar o que faz sentido pro seu ano de vestibular. Se você se perde nessa organização, a gente tem o GEP, o Guia do Estudo Perfeito, que é uma disciplina exclusiva do Descomplica. Com ela você vai aprender a organizar sua rotina, seu cronograma, vai aprender a montar sua estratégia de estudos até o dia da prova. E sendo muito sincero, é o caminho das pedras para quem tá focado na aprovação. O GEP salva os vestibulandos. Deixei pro final, talvez a parte mais importante, o treino. Porque não adianta só assistir as aulas e não praticar, né? Com ENEM e vestibulares você tem direito a quatro redações por mês, ou seja, dá para fazer uma por semana, enviar para gente, entender como pode melhorar e refinando até chegar no sonhado nota mil. Você também vai ter acesso a 10 dúvidas semanais, que são as famosas monitorias, que são encontros ao vivo que você precisa se inscrever para participar e que saem para é tirar as dúvidas sobre os exercícios que você não conseguiu sanar durante a aula. Gente, isso é um diferencial gigantesco, porque mesmo online, você consegue conversar ao vivo com o monitor e entender a resolução e justificativa das questões. Ou seja, você nunca vai estar sozinho quando estudou com a gente. Ainda nessa vibe de treino, temos avaliações semanais para você medir seu conhecimento, entender o que você pode melhorar e onde você já está de parabéns. E por último, um reforço de exercício discursivo e objetivo, que te prepara tanto para as questões de provas do Enem, quanto para os outros vestibulares do Brasil. Gente, eu não diria que vale a pena se não valesse. É tudo preparado com muito carinho para você ter a melhor preparação possível. Corre na descrição, clica no link e assina para estudar com a gente esse ano. Um beijo gigante e até a próxima.